Então, é assim: na, no nosso pé, na sola do nosso pé, tem aquilo que a gente chama da facite plantar, né? Da face plantar. E a face plantar, ela é como se fossem duas placas. Eu quero lembrar vocês que eu faço explicações aqui práticas. Explicações práticas e objetivas para você usar no dia a dia de trabalho. Tá? O objetivo do meu curso, das minhas instruções, não é falar sobre a estrutura do corpo. Estudar anatomia. Não é o objetivo de falar sobre anatomia. Então, por isso que eu uso um linguajar mais nosso, mais popular. Então, na sola do nosso pé, tem duas placas. E essas placas, elas deslizam uma sobre a outra. Como se fosse isso. Tá? Por isso quando a gente anda, olha a minha mão. observa a minha mão. Olha a minha mão. Uma mão, ela desliza sobre a outra. Isso é o nosso passo. Quando você dá um passo dá outro passo, dá outro passo, essas placas elas vão se deslizando. Para fazer o um movimento, elas precisam deslizar uma sobre a outra. Quando isso ocorre, belezinha, a gente anda, estou andando lá para cá, minha, face, minha, minha sola do pé está legal, não está doendo nada. Se eu tivesse algum problema na face plantar minha, teria o um problema da face plantar, que é o quê? É quando essas placas, elas, é como se elas grudassem, ó, Escutou? É para marcar mesmo. Grudou. Uma placa está grudada sobre a outra. E aí você vai querer andar e essa placa, como ela está grudada uma na outra, ela não vai conseguir fazer esse movimento. Olha a minha mão. Percebe a minha mão? A sola do pé ela não vai conseguir fazer esse movimento. Então, quando você for andar, vai forçar o movimento. Quando força o movimento, a placa ela vai desgrudar uma da outra. Só que ela vai desgrudar doendo. Parece que está rasgando a sola do pé. E aí dói. Então muitos de vocês, muitas de vocês que sofrem com isso, sentem muito isso no primeiro passo, quando você levanta da cama. Você ou quando o seu cliente. Então já fica a dica para vocês. Então como identificar um, um, um problema ou como ajudar o seu cliente? Então na entrevista terapêutica... Lembra que tem que fazer a ficha terapêutica para atender seu cliente? Pode atender seu cliente de qualquer jeito, você tem que ter uma ficha terapêutica. Então, com a ficha terapêutica, você identifica essas questões. Então, seu cliente chegou, tem dor na sola do pé. Você vai perguntar para o seu cliente. Uma perguntinhas que você tem que fazer para o seu cliente. Primeiro passo. O que é o primeiro passo? Ao sair da cama, né? Ao se levantar, ao se levantar, colocar o pezinho no chão. Dá um primeiro passo, ai, doeu. É um indício, eu não estou dando diagnóstico. E detalhe, eu não dou diagnóstico de nada, não tenho como. ficar dando diagnóstico para ninguém. Mas é um indício de que a plantar está com probleminha, que ela, tá, que ela grudou. E aí quando começa a andar, o pezinho esquenta aí para de doer. Pelo menos por de momento daquela parada de doer. Mas sim no primeiro passo. Primeiro passo de manhã. Se doer, é um indício que está tendo um probleminha aí e que precisa fazer um trabalho. E outro indício, é quando você sente que dói o calcanhar, você está andando, parece que tem um espinho lá dentro do pé. Dói o calcanhar, você está andando, você tá, aí, está correndo risco aqui ó, do esporão de calcânio. É um indício de esporão de calcânio. Primeiro passo de manhã, deu um passo doeu. Começa a andar, dá aquela melhorada na face plantar, mas o calcanhar continua doendo, né? Para estar tá pisando em espinho, tem que ficar andando mancando. Então, o que é o esprolo de calcânio? É uma calcificação, é um é um ossinho, né? Que ele cresce ali, calcanhar, né? lá Obviamente internamente. E ele nasce com uma pontinha. Essa pontinha vai rasgando a carne. Por isso que dói. Pisa, está pisando literalmente no espinho. Só que esse espinho está lá dentro do seu pé. Algumas vezes, relato de, de que a gente ouve falar e a gente acompanha, de pessoas que passam por cirurgia, para poder desbastar esse espinho aí, esse esporão, para não doer. E aí, será que na reflexologia dá para ajudar? Será? Dá para ajudar sim. Dá para ajudar muito, muito, muito, muito, nessa questão da fascite plantar e na questão do esporão de calcânio. Então... Quem sofre mais com essa questão? Que a gente tem observado bastante. Geralmente eu observo mais isso com mulheres. né Mulheres, pelo menos para mim, tem uma incidência maior. Que eu tenho observado. E os homens também. Por quê? Muitas das vezes é por conta do calçado. tá É uma tendência. Eu tenho observado isso. Então aí vai uma explicação assim. Por que a mulher... É, normalmente, né? Ela gosta de usar um salto, mulheres usam um salto. O salto deixa bonito, deixa bonito, deixa a mulher elegante, deixa a mulher elegante, fica mais chique, fica legal, fica bacana. Só que usar o salto é prejudicial. Porque, Roberto? Porque é assim. Lembra que a face plantar são duas placas, elas precisam deslizar uma sobre a outra. E a mulher, quando ela usa salto, ela anda feita uma bailarina, né? O dia inteiro na pontinha do pé. Parece uma bailarina. Então, como o pé não se movimenta na sandália, a mulher anda feita uma bailarina, né? Anda o dia inteiro. Cadê o outro pezinho? O pezinho está aqui. A mulher anda o dia inteiro com o pezinho na sandalinha O pé do dia inteiro. O pé não causa movimento. Ou seja, o dia inteiro a face plantar ela está sendo estimulada a ficar grudada uma na outra. Então, o dia inteiro, a face plantar, ela está sendo estimulada a ficar grudada uma na outra. E homens? Ocorre também? Ocorre também. Por conta que homens? Quando o homem usa muito sapato de segurança, um sapato mais duro. Como assim sapato de segurança? Empresas, né? Empresas você trabalha, você precisa usar um calçado, para evitar se machucar. De repente cai uma peça, tem que ser um calçado duro. Se uma peça cai no seu pé, né, vai ter um impacto, mas não vai rasgar o calçado a ponto de machucar o seu pé. E aí de novo, aí o pé do homem também, aí o homem anda feito um pato, né? Eu costumo falar assim: a mulher anda feito bailarina na pontinha do pé, né? E o homem anda feito um pato, aquele espaço. Olha minha mão ou aquele passo assim ó o pé dentro do calçado anda assim dentro do calçado o pé não faz isso ó, o pé tem que fazer isso dentro do calçado com o sapato alto isso não é faz e com o calçado de segurança isso também não faz a mulher anda feito bailarina a pontinha do pé e o homem feito, fica andando feito um pato sabe aquele passo sem movimentar o pé então o que você pode fazer é uma coisa pontual para o seu cliente. O que você precisa fazer? Eu vou colocar aqui já de cara o protocolo geral. Protocolo geral, Roberto, o que isso? Eu Acabei de chegar. O nome já diz tudo, é um protocolo geral. Você vai massagear o pé todo do seu cliente. PG, o que é o PG, Roberto? Quem chegou agora, PG é protocolo geral. Vamos lá, o que é o protocolo geral? É você pegar os dois pezinhos do seu cliente do seu cliente e massagear os dois de forma igual. Igual, massagear tudo. Tudo, tudo, tudo. 20 minutos num pé, 20 minutos no outro. Isso é o protocolo geral. Fácil, né? Quer aprender comigo? Eu ensino fácil, eu descomplico. É assim que eu tenho resultado, então é assim que eu ensino. Não vou ensinar para vocês aquilo que eu não faço. Certamente, já no protocolo geral, você já vai ajudar muito o seu cliente. Se no seu cliente ele tem esporão de eu vou pedir para você uma delicadeza mais nesta região do pé. E nessa região do pé vai estar muito sensível. Então aqui você não vai ficar podendo apertar. Entendeu? Ah, vou fazer a massagem aqui também. Não, aqui também você não vai fazer. Você vai devagarzinho tal. Ah, isso aqui dói muito, Roberto. G do lado, deixe, porque é aqui onde está aquela pontinha, aquele ossinho, saindo, querendo sair, sabe? Depois você vai fazer aqui. Aí você vai precisar fazer alguns alongamentos. Por que fazer alongamento? Se a placa está grudada uma na outra, é porque ela não está trabalhando uma sobre a outra. Então a placa, ela precisa trabalhar uma sobre a outra. E como que ela trabalha sobre uma outra? Fazendo alongamento. Mas como que eu vou fazer o alongamento? Você vai pegar, agora tem que prestar atenção aqui em mim. Você vai pegar o pezinho o pezinho do cliente, está tá assim para mim, tá? Você vai, vai pegar o quê? Antes de começar a massagem, antes de fazer o protocolo geral, você precisa fazer um aquecimento. Vou fazer um, um adendo aqui, ó. Então antes de tudo, quando o cliente tem essa queixa você precisa dar uma atenção a mais nesse alongamento. O que é o aquecimento? São movimentos que você faz no pé do seu cliente. Primeiro movimento aqui, movimento de aquecimento, é um abraço, você vai pegar o pé do seu cliente e vai dar uns abraços, vai dar uns amassos no pé do seu cliente. Tá? Com delicadeza, tal, cuidado que está doendo, tal, uns amassos normais. Beleza? Primeiro passo. Segundo passo, você vai fazer um movimentos de rotação. Você vai pegar o pé do seu cliente, é tudo fácil, gente. É fácil demais fazer. Ó. Pegou o pé do suplente aqui, ó. presta atenção. Pega o pé do suplente e faz movimentos de giro. Ou seja, estou fazendo alongamento. Estou alongando a musculatura. Porque a musculatura, por certo momento, ficou travada uma na outra. Você precisa fazer essa musculatura se movimentar. E você vai então, começa a movimentar anti-horário e devolve o movimento horário. Beleza? Isso, fez isso. Depois você vai fazer assim, vai fazer um alongamento. Agora você vai empurrar o pézinho do seu cliente Vou fazer assim, ó. vai empurrar para lá. Mas vai empurrar quanto? Quanto que eu vou levar o pé para lá? Pode doer? Ele já está todo lascado, cheio de dor. Você vai querer alongar de uma vez? Não pode, que nem um atleta. Um atleta antes de começar a jogar bola, para praticar um esporte, ele sai feito louco correndo atrás da bola? Não, não, não sai, né? Ele faz o aquecimento. E olha, vira e mexe, tem atleta renomado aí, que não faz direito ao aquecimento, corre 5 minutos, precisa ser substituído. E às vezes é um atleta muito importante dentro do jogo. E vai lá. Deu uma distensão muscular. Não há o que fazer. Tem que se recuperar. Ficar sei lá quantos dias para a musculatura é, recuperar. Então vamos lá. Você pega o pezinho do seu cliente e sempre olho no olho. Eu vou olhar no olho de vocês. Ó. Olho no olho. Olho no olho do seu cliente. Você faz um movimento... E olhando para o olho do cliente. Você vai Tudo bem? Está doendo? Não. Ah, sinto começou a doer. Então você para. Assim dói? Não, assim não dói. Você vai soltando devagar. Lembra, a musculatura? A musculatura é como se fosse um elástico. A musculatura ela é elástica. Então, para você evitar essas distensões, essas rupturas, você tem que empurrar. Você não pode soltar de uma vez a mão. Você empurrou, segurou um pouquinho ali. Quase um minuto, um pouquinho menos. Quando você for soltar, olha para mim. Presta atenção, você tem que soltar. Vai soltando, aí o pé do cliente vai voltando devagarzinho. Então, a musculatura, voltar aos poucos, para não voltar feito um chicote. Tá? Então vamos anotar aqui, ó, evitar o efeito chicote. O que é? É você empurrar e soltar demais. Aí, aí volta de uma vez a musculatura. Então você empurra, aí solta de pouquinho, aí volta. Aí você vai trazer, olha a minha mão, ó, minha mão tá aqui, aí você vai pegar aqui, ó, e vai puxar pra você. Cuidado, que isso dói, se fazer muito forte. Ah, ah, tá bom assim, tá bom. Mantenha a musculatura ali, segura um pouquinho e solta. Olha a minha mão, solta aos pouquinhos a musculatura voltar, beleza? Faz esse movimento umas cinco vezes. Então foi para lá, foi para cá. Ah, fiz uma. Um, duas, três, quatro, cinco. Mas não é, nessa, não é nessa velocidade, é aos pouquinhos. Vai, volta. Ou seja, a queixa do seu cliente, ele te procurou por conta de espalão de calcânio. Não te procurou por conta de enxaqueca. Então você vai dar mais atenção. Ou seja, você fez o protocolo geral, que você massageou tudo, né? Depois você vai fazer isso, lógico. Mas aqui no aquecimento você vai dar essa atenção a mais. Porque o seu cliente ele precisa de mais atenção nesse quesito. Legal? Outro movimento que você faz, vou, vou deixar o pé assim. Não vou fazer assim, ó. Você vai pegar o pé do seu cliente com a mão apoiada, sempre com a mão invertida. Aí, se você é destro, tanto, tanto faz. Você pegar assim e assim, ou você pegar assim e assim. Tanto faz. O importante é você pegar, ter o apoio embaixo. Olha a minha mão. Aí você vai ó você vai torcer o pé um pouquinho para lá cuidado com isso que pode machucar o joelho entendeu de novo tudo devagarzinho tudo bem aí você volta do outro lado tu ah voltou beleza fez faz cinco de cada lado beleza aí lembra que temos movimentos de rotação você pode de novo tá você vai, ou seja você vai amaciando me veio a, a, a analogia aqui de você ficar sovando. Sabe quando sova, você tem que sovar uma massa, para a massa ficar boa? Você vai sovando um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, daqui a pouco a massa fica pronta. O pé do seu cliente é a mesma coisa. Daqui a pouco você percebe que o pé está molinho, que o pé está facinho, sabe? No início da terapia, você vai perceber que o seu cliente ele tem uma certa resistência com o pé. Então, você precisa, às vezes, querer te ajudar. Você pede para ele, não, deixa que eu faço. Solta a musculatura da sua perna. Tem cliente que é resistente. Por mais que a gente fale, a gente brinque, você fala, eu não consigo me soltar. Eu falo, não, tudo bem, faz parte. Na primeira sessão, o cliente às vezes não consegue se soltar, não consegue se liberar. É normal, pois a partir da segunda, terceira sessão, o cliente sentindo tá na cadeira, né? na poltrona, ele já sabe o que você vai fazer, ele já obedece, é muito tranquilo. Fazendo isso, todos esses alongamentos, o cliente já vai melhorar bastante. Uma coisa interessante também, então isso que você faz é antes da massagem, beleza? Fez o aquecimento, antes da massagem para depois fazer o protocolo geral. Então, tudo isso aqui é antes do protocolo geral. Legal? Tudo isso é antes do protocolo geral. Aí o seu cliente terminou a sessão, ele vai embora, né? Só que você deixa para o seu cliente uma tarefinha. Terminou a sessão, o cliente certamente ele vai estar tá muito bem. Mas bem mesmo. Bem mesmo. Mas você pode ainda entregar muito mais para o seu cliente. Muito mais. O que é muito mais? É você dar umas tarefinhas para ele fazer em casa. Se ele tiver essas bolinhas de apertar, que o pessoal tem muito, hoje em dia está muito fácil essas bolinhas que a pessoa aperta para fazer é, exercício na mão, né? uma fisioterapia em casa, mexer e tal. Você pode comprar ou pedir para ele comprar uma bolinha, né? Ele compra uma bolinha e ele faz o quê, ou ela? Coloca a bolinha no chão, sabe? Sentadinha, a pessoa sentadinha na cadeira, ou lá assistindo a novela, assistindo o jornal. Fica lá sentadinha no sofá, na poltrona põe a bolinha no chão, olha que fácil, olha que fácil. Põe a bolinha no chão e fica esfregando o pé na bolinha. Fala lá, pra cá, fala lá. não tô fazendo nada mesmo, né? Tô só assistindo o Netflix, assistindo um filme, deixa eu fazer minha massagenzinha no pé. Fica lá. Ou seja, lembra que a face plantar da mulher, tava lá toda grudada e do homem também? Vão fazendo esse movimento Está estimulando, estimulando fazer essa massagem no pé. Fácil, né? Muito fácil. Mas tem mais alguma coisa para fazer? Também tem mais alguma coisa para fazer. Vou pedir um pouco de criatividade. Então vou anotar aqui, ó. Bolinha no pé. Tem que pegar a bolinha e deslizar a bolinha no pé. A outra dica é uma toalha. Então a dica da toalha. Toalha, Roberto, como que faz isso? É para o seu cliente pegar uma toalha de banho. Se ele tiver aquelas toalha grandona, Sabe toalha grandona de banho de hotel? a toalha gigante, ou pegar um lençol né? se não tem uma toalha grande, pega um lençol e tal, e aí ela joga o lençol o a toalha lá na ponta do pé ela joga o lençol aqui ela com uma mão segura o lençol aqui a outra mão segura o lençol aqui, ou a toalha ela está com, ela, ela tá com o pé assim, ela joga a toalha aqui, e aí ela puxa olha, você precisa alongar para essa dor destravar ela pega e puxa deitada na cama ou no sofá, assistindo de novo lá, Netflix assistindo o seu filme, sua série preferida. Enquanto ela assistindo está fazendo nada mesmo, né? joga a toalha lá e puxa. Deixa puxadinho assim, puxa de novo e explica. Quando você soltar, cliente, solta devagarinho, porque a sua musculatura né? não pode voltar feito o chicote. Lembra do chicote? Falamos na outra parte. Então essa é a dica da toalha. Você joga a toalha lá e puxa. Quanto eu faço? Faz um pouco agora, mais tarde você faz de novo. Você precisa destravar, faça plantar. Ah, mas posso fazer a todo momento? A todo momento, não. Tudo que é demais faz mal. Lembra? Tudo que é demais faz mal. Água, demais, faz mal. Morre afogado, entendeu? Então é isso. Dica da bolinha, tarefinha de casa para o seu cliente. A dica da bolinha ou a dica da toalha? Tudo tá bem? Ah, mas não tenho bolinha e tá, tal. O que, que eu posso fazer? A dica às vezes que eu peço para fazer, só que tem que tomar cuidado. Você pegar um cabinho de vassoura, sabe cabo de vassoura? Corta, deixa ele no tamanho de um pau, mais ou menos, põe no chão e fica ali. Nossa, um cabinho de vassoura, que dá tão certo, né? Vai se deixar ali. pessoal que mora na, na roça, no meio rural, ele é um, um sabugo, né? De milho, né? Uma espiga de milho, um sabugo. Põe no chão, né? o sabugo, fica ali. E tem os cravinhos dele embaixo, né? Por conta do... Fica ali vendo? Massageia. Então você sentadinho, assistindo novela, assistindo seu filme, assistindo Netflix, você pode tanto fazer a dica da bolinha, não vai derrubar a atenção de nada. E a dica da toalha, você pega a toalha ou uma ou um lençol, né? Tem que ser, por quê? Tem que ser grande. Você pega nas duas pontas e aí você tá, você, né? Puxa o pé para cá com a toalha aqui atrás. Desce a toalha, dessa toalha aqui atrás. Puxa. Segura um pouquinho, tal, né? conta até 10, aí solta devagar, evita, fala para o seu cliente também, evite o efeito chicote, tá? Faz, tá assistindo Netflix, a sua novela preferida, faz isso. Quantas vezes? Não vai fazer toda, toda hora, mas se você fizer 5, 6 vezes no dia, ou 10 vezes no dia, e com uma boa intercalação, você vai fazer o quê? Você vai fazer um alongamento... E você vai estimular a destravar a face. Com isso, vai aliviar as dores nos pés. Pode até evitar um processo cirúrgico. Bem, é o que a gente tem colhido aqui. É isso que eu colho aqui. É interessante essa questão da rasteirinha. Ela, Você está praticamente andando descalço. Com um chinelo, normalmente um chinelo, ele tem uma maciez. né? Depende do chinelo que ele tem uma maciez, então você anda bem. A rasteirinha ela é mais durinha, né? Então o, o pé não está dentro de algo mais confortável. Porém, o pé está movimentando. Então, dá uma conciliada aí. Dê uma rasteirinha, seja, tenha uma almofadinha nela para colher melhor o seu pé. Então é baixa circulação, né? Nas extremidades, dormente. Quer dizer que a circulação não está chegando. Sinal que está com baixa circulação. Então aí eu sugiro, né? Tem quadro de diabetes associado, já tem quadro de circulação comprometimento. Tem que devolver a pergunta que é o que eu perguntaria para o meu cliente, para ir descartando algumas contraindicações para que eu possa trabalhar. Então tem que saber um pouco do histórico do seu cliente para que você possa avançar ou não avançar na terapia tem muito disso também